Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu sou o Caio Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim galera, mais gameplays cabulosos aí do nosso querido Justin Wong, que nós já trouxemos aqui um vídeo dele jogando contra outros jogadores, foram partidas muito legais e agora, rapaz, ele aceitou o desafio... E enfrentou a CPU nível máximo do Street Fighter 6 Que muita gente que tá testando o jogo aí, né Nessa versão beta e tudo mais, né Nas builds que eles estão levando pro evento Eles estão dizendo que Tá muito intenso assim a, as paradas com a CPU, então a gente vai conferir esses gameplays aqui pra vocês verem e eu também no que que deu esse negócio aqui com o Just Wong Então já deixa seu like, não se inscreve no canal ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam da Brasil Game Show 2022 que está chegando aí meus amigos Vai acontecer entre os dias 6 e 12 de outubro, nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias pra dar um abraço em você querido inscrito e está rolando o sorteio de ingressos da Brasil Game Show aí, galera Nas nossas lives que acontecem por volta de 7, 7 e meia da noite Então, se você quiser ter a chance de ganhar o ingresso É só acompanhar as nossas lives porque tá acabando Então contamos aí com a presença de todos vocês, vai ser muito da hora E vamos lá, pessoal, trocar nossa tela aqui Esses desafios contra a CPU, meu amigo Nossa senhora, o barato vai ser louco Aqui ele vai reiniciar Pra poder fazer mais algumas lutas Essas primeiras foram contra o Ken Agora ele deve fazer mais algumas Talvez com outros personagens mesmo, né Eu não cheguei a ver as lutas Justamente pra poder ter a, a primeira reação Junto com vocês, entendeu Então assim, eu tô vendo pela primeira vez também Essas lutas que ele tá fazendo contra esse CPU Ó, ele pegou o Ken Se bem que ele é o Player 2, né Tá, beleza Ken contra Ken Dá uma olhadinha no controle clássico Selecionou ali as roupinhas De Buenas Show de bola, ó. Vamos lá. Mais um Mirror Match aí acontecendo. Começando ali a lutinha. Justin Wong já consegue um belo Hadouken ali interceptando o um avanço da CPU. A CPU vai pulando igual um sapo ali pra tudo que é lado. Consegue um excelente combo ali com o Tatsu forte. Já coloca a CPU no canto. Vai tentando aquela pressão. Tomou um pulo neutro ali com o Tatsu. E shoryuken de fogo pra poder sair do canto ali a CPU. Justin Wong na situação complicadíssima agora, hein, mano. Porque começou a reação da CPU e o bicho pega. Ó, trabalhando ali nos futses conseguiu um excelente confirm ali Com o um drive rush e um combate Caramba, se combo do Ken, mano Olha aí, nossa senhora, velho Conseguiu o dash do Ken ali com um golpe forte E já emendou um super arte nível 1 Pra poder fechar essa partida hum. CPU cabulosa, isso tá dando pro Justin Wong não, mano E o just Wong joga pra caralho, você sabe muito bem disso, né, velho Pô. Ó, já conseguiu interceptar ali o pulo Mandou aquele Drive Impact ali, tomou e vai levar um combaço, irmão. a Mais seis hits ali. Burnout por parte do Justin Wong, uma situação complicadíssima no canto também. Sendo pressionado, vai tentando umas bicas muito loucas ali, poder tentar afastar a CPU e esperar sua barra de drive voltar. Conseguiu um excelente drive rush, enganou o Justin Wong com o golpe baixo. Mais um Shoryuken colocando ali no canto. Agarrãozinho ali no canto, no canto acontecendo também. Olha a pressão da CPU acontecendo mais uma vez. Interceptou ali a voadora do Justin Wong com chute. e Tatsu. tenta sair de todo jeito ali. Conseguiu recuperar a barra de drive bem no momento que ele tomou um golpe baixo para poder selar mais uma partida para CPU. É. Barata tá louco, irmão. Ó, uh, oh, colocando o CPU level 8 do Gael pra nós olharmos aqui como é que é o personagem. A gente tinha visto, inclusive, tem vídeo, pessoal, da movie list completa do Gael aqui no canal, se vocês não tiverem visto ainda, a gente analisando os golpes, tudo certinho. E o bicho tá cabuloso, o Gael, muito cabuloso. Ó, começando aí mais uma partidinha, mandou aquele Hadouken Gaio esperto ali pulando, interceptou o chute ali do Just Wong no ar, mandou aquele o Sonic Boom trabalhando, Drive Rush ali que não deu nada, mais um Sonic Boom, já vai mandando o Sonic Booms ali amplificado ali agora, controlando espaço de longe, mandando aquele zonenzinho maroto, né, do Gaio, que é muito forte, passou pro outro lado ali, tentou aproveitar o Justin Wong, não conseguiu a conversão, tomou um, um somersault do nosso querido Gaio ali, rapaz, antiaéreo, ou então gilete para os íntimos, <risos> ó, mandou ali aquele Sonic Boom, com timing perfeito, vocês viram que ele deu uma. que ele tava com outro Sonic Boom, né? Junto ali no negócio. Conseguiu uma excelente conversão ali agora o Justin Wong com Drive Rush, o Flying Kick amplificado, que deu uma finalização com o Shoryuken. Mas a CPU não deixa barato e já sela mais um round. Vocês viram que ele fez um combo? Mandando o Sonic Boom com o um timing incorreto né? Se a gente faz o Sonic Boom, por exemplo, segura pra trás Aperta pra frente junto com o botão de soco Ele manda um Sonic Boom perfeito, vamos dizer assim né? Vamos chamar dessa forma E aí, ele deixa o personagem preso na animação por mais tempo E ele consegue emendar mais combos o Gaio É muito doido isso Já conseguiu ali um agarrão em cima do Drive Parry da CPU Já vai botando aquela pressão absurda Justin Wong mostrando uma bela reação ali Botando a pressão da CPU no canto Drive Impact extremamente defendido e vai ser punido agora Nossa, não puniu! Caramba, olha aí a oportunidade de Just que acaba levando a primeira partida contra a CPU, rapaz CPU vacilou ali, mano Acho que eles tentaram, eles tentaram um, um Drive Parry e soltaram bem na hora e o Jesse Wong aproveitou Tomou um Super Art ali, nível 1 Ó, antiaéreo ali acontecendo, Sonic Boom por parte do Gaio Consegue aquele Drive Rush, chute invertido ali Chute também afastando um pouquinho, um pouquinho pra trás Jesse 1 com um belo agarrão poder colocar a CPU no canto Vai tentar aproveitar a oportunidade ali Tenta um cross-up o Gaio, mas não consegue Ó, golpezinho baixo com o Hadouken Vai só observando ali a CPU, esperando o momento certo Agachado, esperando poder fazer o seu Sonic Booms Jesse 1 vai tentando botar aquela pressão Se afasta um pouquinho, poder trabalhar o zoning Vai utilizando o Sonic Blade ali, o nosso querido Gaio, rapaz Poder fazer aquele... Impedir, né, os projetos do Ken, no caso e acaba levando um combaço com o Super-Arte Nível 1. Partida extremamente disputada aí. Gaio vai se aproximando. Justin Wong se afastando, esperando uma oportunidade. É interceptado com o um agarrão aéreo do Gaio. Vai lá trabalhando nos seus Sonic Booms. Consegue um excelente pulo. Do... Olha só, mano. A, CPU, a CPU não completou o combo. Estou, estou de impressionado com isso. Mas ele foi interceptado no ar e tomou um quebra-costela ali, mano. Quebra-coluna. Vamos lá. Olha aí, ó. Sonic Boom perfeito. Mais um Sonic Boom ali acontecendo só controlando espaço. Flying Kick ali do nosso querido Ken. Vamos lá. Trabalhou ali nos combinhos ali com chute fraco. Tentou um Jirai Kick, mas não completou. O jirai Kick com chute forte. Ele quase foi punido. Sonic Blade ali. Drive Parry acontecendo também por parte da CPU. Justin Wong tenta infiltrar ali. Penetrar na defesa do Gaio, mas não consegue. Conseguiu um chute baixo ali, ó. Soquinhos com Sonic Boom. Afastando o Ken. Sonic Boom perfeito ali. Tatsu de fogo ali, rapaz. Ó, acontecendo. Foi de fogo? Eu nem reparei direito no efeito. Vamos lá, os personagens ali eu, Eles estão se estudando bastante Nesse momento, sem tantas ofensivas Sem muita pressão A CPU vai fazendo o que ela faz de melhor ali Conseguiu um Sonic Blade com Sonic Boom ali, rapaz Que absorve qualquer tipo de project. O Sonic Blade ali, pra controlar espaço Muito <risos> espécie de Justin mas não consegue o pulo E olha só o conforme com o Salt ali do Gaio Por parte da CPU, hein, mano Vai só se aproximando, Justin Wong vai se afastando, vai se colocando no canto Situação complicada, consegue um excelente Drive Rush com combaço ali do Ken Mas não consegue amplificar o Flying Kick poder finalizar com o Shoryuken Mas ainda assim, belo combo, Sonic Blade acontecendo, poder impedir os projéteis Eu tô falando, cara, esse Sonic Blade do Gaio é cabuloso Vai ser, vai ser in intenso isso, cara E o Justin Wong consegue um belo chute baixo ali, rapaz Pra poder fechar o primeiro round pra ele, olha aí, rapaz Muito bom, muito bom essas partidas estão extremamente disputadas, viu? Conseguiu ali um Sonic Boom Drive Impact defendido pelo Justin Woke. Conseguiu ali um avanço com o Drive Rush, vamos ver, conseguiu um Hadoukenzão ali, defendendo super bem a CPU, passou direto o Sub salt agora o nosso querido Justin Wong aproveita a oportunidade, olha esse mega combo do Ken com Super Art nível 3, que acabou um não pegando completamente, mas pelo menos pegou uma beirada ali, né, poder arrancar um pouco mais de HP, consegue um excelente agarrão, Burnout ali da barra de Drive do nosso querido Justin Wong, vai tentando aproveitar essa pressão e essa, essa vantagem extrema de vida, mandando as bicas ali, tentando... Burlar o NRG da CPU ali com aquelas bicas e consegue um belo Hadouken em cima do Drive Rush do Gaio E fecha a luta o Justin Wong Está se acostumando, hein, cara, CPUs Está se acostumando, ó As primeiras três lutas que a gente viu, né, ele foi evaporado, né, pela CPU Mas nessas aqui agora, nessa agora no caso, né Mandou super, super bem, mano Vou só dar mais uma avançada aqui pra gente poder andar um pouco mais rápido no vídeo, pessoal Ah, essa daqui, ó Vamos mais essa aqui poder fechar, galera Se vocês estiverem curtindo, pessoal Essas lutas contra a CPU Pro vídeo não ficar muito grande também, né A gente vai encerrar logo mais Deixa aqui embaixo pra gente poder trazer a parte 2 Dessas lutas do Justin Wong contra a CPU Que tá muito da hora Vamos lá Kimberly agora de CPU Contra Justin Wong jogando de Ken Consegue ali um Tatsu amplificado da CPU poder colocar o Justin Wong no canto. Excelente cross-up ali que o Justin Wong não conseguiu defender. Aquele agarrão característico do Guy ali acontecendo. E olha só a Kimberley, mano. Poucos combos ali. Olha o HP do Ken como é que já tá. Hum, conseguiu um Drive Impact ali em cima do Hit do Justin Wong. E olha só o combo acontecendo com o um agarrão ali característico do Guy, do Bushiro. Olha aí o um excelente combo ali do Justin Wong com Tatsu forte a poder colocar a Kimberley no canto. Mas sai... Nossa! Vocês viram esse pulinho da Kimberly, quando ela deu a cambolhota, ela já passou pro outro lado, velho? Caraca! Que recursos em bão, hein, dessa menina? Na moral. Consegue um antiaéreo com o Tatsu. Já manda ali as suas latinhas de spray de armadilha. Consegue um teleporte muito louco de spray ali também. E já manda um super arte nível 3, pra poder dar aquela machucada no lourinho, rapaz. Hum. Nossa senhora! Olha só o HP do Ken na situação, como é que já tá o um negócio. Já consegue um que ali no canto. Olha a música tocando ferozmente ali na Kimberley depois do seu Super Art nível 3. Inclusive o pessoal falou comigo mesmo desse Super Art nível 3 dela. E ela ficar com essas músicas assim que parece que dão um leve boost de alguma, de alguma forma nela, né? Excelente combo ali com Super Art nível 3. No caso aí o Critical Art, né? Porque o HP dele tá acabando. Excelente combaço com um soco na cara. pum! Nossa senhora, muito lindo. Muito lindo, cara. Excelente gameplay ali agora, por parte do Justin Wong, mas a CPU acaba levando a melhor, meus amigos. E assim, vamos encerrando aqui agora, pessoal, o vídeo não ficar muito longo também. Mas olha, eu preciso comentar uma coisa rapidinho sobre a Kimberly Vocês viram que ela tem alguns artifícios interessantes ali no gameplay dela? Principalmente, aquele avanço que ela faz... Deixa eu só voltar a nossa música aqui. Aquele avanço que ela faz ali no personagem, e aí, quando ela pula, dá a voadora em cima do personagem ali e passa pro outro lado, ela dá aquela cambolhotinha, vocês viram que ela dá meio que, ela dá meio não, ela dá um cross-up, né, porque cross-up normalmente a gente acontece com um pulo normal, que a gente passa pro outro lado com a voadora e tal, no caso dela não, esse avanço dela e essa cambolhotinha em cima do personagem é passível de cross-up, mano. Cabuloso Cabuloso Então deixa aqui embaixo agora nos comentários Pessoal o que, que vocês acharam desses novos gameplays aqui Do Justin Wong enfrentando a CPU Não deu pro nosso querido Justin Mas ele jogou super bem se adaptando ali ao gameplay da CPU também Eu vou adorar ver os comentários de todos Pessoal Eu vou ficando por aqui Um beijo pra todo mundo aí Até mais E é. fuemos meus amigos